Seja muito bem-vindo ao curso Robô Forex Trader, quero dar as boas-vindas a você que veio através de uma propaganda, de um link, de um post do Instagram, do Facebook ou do YouTube. Quero dar as boas-vindas a você aqui e este é o curso Robô Forex Trader. Eu sou Misael Martins, já estou no mercado financeiro há mais de seis anos. Comecei com criptomoedas, depois fui para a bolsa de valores e agora estamos no Forex, especialmente com robôs de operação, ok? E neste curso eu quero ensinar você do zero aos primeiros lucros. Neste curso você vai aprender de uma vez por todas a operar no mercado Forex com robôs de operações automáticas. É isso mesmo, ok? Termina o curso já com um robô operando seu dinheiro, 24 horas por dia, 7 dias por semana com nossa estratégia exclusiva Delta Force 1.0. Para aqueles que já conhecem o Forex, sabe que o Forex, o mercado, ele só abre 5 dias. Porém, com a nossa estratégia especial, nós estamos trazendo para você aí um robô que opera 7 dias, OK? Nós ganhamos aí 8 dias no mês além do normal para estar otimizando os ganhos. São 27 aulas em vídeo te ensinando passo a passo, tá? E com um bônus especial, comprando o curso, você ganha mais 4 robôs 100% gratuitos e vitalício e tudo isso pessoal tudo isso por apenas R$ 87,90. agora é muito importante eu dizer para você que esta estratégia ela é comercializada dentro da nossa assessoria por 450 reais 450 e eu estou disponibilizando para você do zero passo a passo pegando na sua mão até os primeiros lucros por apenas R$ e Ok galera então me acompanha aqui agora para você ver dentro da corretora os meus saques via PIX as datas 23 de julho Ok desse ano tá é 15 de julho 11 de julho e mais muitos saques 730 530 355 saques um atrás do dia 20 dia 22 23 28 29 Ok é Neste curso, eu quero te dar os primeiros passos até você chegar ao nível onde você vai também estar ah, podendo fazer saques dessa forma. Quero mostrar para você também um pouquinho sobre a estratégia. Esse aqui é um dos nossos mais de 20 clientes que nós temos, ok? Operando a estratégia Delta Force 1.0. Veja aqui onde ele fechou as ordens no lucro, ok? E você vai ter esse robô também operando por você na palma da tua mão, pelo celular e também pelo computador e trazendo os lucros para você 24 horas, 7 dias por semana, 31 dias por mês. Quero também mostrar para você o que, que os nossos clientes estão falando, o que, que eles estão dizendo a respeito do nosso suporte, a respeito dos nossos combos, dos nossos robôs. Boa tarde, estou há pouco tempo, mas estou gostando muito, top, um lucro que não se encontra em nenhum lugar, queria ter conhecido antes. Esse aqui é o nosso colega, que está dentro do nosso grupo VIP, também aí gostando do nosso trabalho. Muito bem, Misael, é incrível, estou encantado com o trabalho do robô, e isso apenas com uma semana. Boa tarde, eu já havia falado com o Misael há um bom tempo atrás, porém na ocasião não tive condições, mas no final do mês passado eu consegui o combo, pois estou muito satisfeito, o Mizrael dá um suporte como ninguém. Que Deus te abençoe sempre e nos abençoe também. Boa tarde a todos. Fiz um investimento e estou já me preparando para fazer mais alguns aportes top, top. Boa tarde, galera. Nesse mercado, o que todos procuram é credibilidade e confiança. E é isso que você, Misael, passa para nós. Parabéns pelo seu trabalho. Estou muito feliz com o Combo. Robô Forex Trader, pessoal, essa galera aqui, muitos deles já estão dentro da nossa assessoria, mas uma parte dessa assessoria eu condensei dentro de um curso e coloquei extremamente acessível para você. Isso mesmo, por apenas, por apenas e 87,90, galera. R$ 87,90. Vamos ver mais depoimentos o que estão falando a respeito dos robôs. Conheço o Mizel há alguns anos devido à confiança que sempre me passou, adquiri o robô e há uma semana estou acompanhando o suporte do Mizel é incrível, estou encontrando encantado com o trabalho do robô e isso apenas com uma semana. OK, pessoal, vamos ver mais um aqui. Oi, suporte do Mizel é imper, comecei com um robô hoje tem três todos funcionando siga as regras de administração do robô e vai ter ver as coisas acontecer boa noite Paulo seja bem-vindo parabéns decisão estou investindo com miséu fazem oito meses o suporte do miséu é realmente 10 Pessoa de integridade transparência desse jeito vou te vou ter que colocar uns 10 mil porque o robô é bom demais muito top mesmo, Israel. Até hoje não vi nada que entregue com consistência e segurança esses resultados. Ótimo esse combo do robô e essa configuração testada juntamente com a sua experiência e acompanhamento dos clientes. Misael, você é fera demais, seu robô, suas análises 24 horas funcionando. Seja bem-vindo, Wesley Victor. Investir com Misael foi a minha melhor decisão deste ano. Aos poucos, estou migrando todos os meus outros investimentos criptos e bolsa para o combo Robô Forex Trader. Misael é nota 10. Eu e minha família temos várias contas com ele. A consistência da rentabilidade é surpreendente e o monitoramento que ele faz é impecável. Nós comunicamos nos comunicamos quase todos os dias, mesmo tendo a necessidade de ter um portfólio diversificado, bolsa cripto, etc. Investir no Forex Trader foi a minha melhor escolha deste ano. Super satisfeito com o trabalho do Mizel, bot tá, Deus abençoe, e rumo ao topo, é isso aí. Muito obrigado, Cortez, fico feliz, agradecendo ao cliente aí. Sim, satisfeito, não é gasto, galera. E sim, investimento. Tá aí, pessoal. Vários depoimentos de clientes nossos que já usam a, as nossas estratégias e eu quero fazer esse convite a você. Então, clique aqui abaixo no botão ou à sua esquerda ou à sua direita e você vai ser redirecionado à página de pagamento. E lembrando, via Pix é liberado na hora. Faço esse convite para você, curso Robô Forex Trader, te aguardo dentro da sala de aula. Até mais, tchau, tchau.